Que malta do aço, vamos já para mais um top 5 e como vocês sabem, normalmente os meus top 5 é assim on the road. E desta vez estamos aqui parados, porque Eu ia agora sair de casa e levar o meu GT, que o meu GT já não anda há bué da tempo e fui dar a chave e ele não pega. Não pega porque eu deixei os bornes da bateria ligados, o carro está aqui parado há montes de tempo e fiquei sem bateria. Normalmente quando eu deixo os bornes ligados, deixo a minha linhazinha de vida, que eu já tenho vídeo Desse produto e tudo ligada, Ele está sempre a dar aquela cargazinha. E então quando eu pego no carro tem sempre a bateria em Mas isso acontece quando eu tenho o carro ali dentro do bunker. Não é o caso. Ele está aqui fora e eu não liguei nada e fiquei sem bateria. E agora para ele andar vou ter que dar aqui com a minha powerbank do barrote. Mas uma vez que estou aqui no GTI vou já fazer aqui o top 5. Que quem ganhou, deixei-me ordenar aqui, foi o Ricardo Silva. E ele pergunta top 5 carros que eu escolhia para destruir ou que nunca deviam ter visto à luz do dia. Aqueles mesmo fatosos não é? Aqueles mesmo fatela. Então vamos lá. Em primeiro lugar, não quero dizer que seja o primeiro, é o meu primeiro, vá lá, e acho que vocês vão concordar comigo, o Fiat Múltipla. E pá, pessoal, o que é aquilo? Pá? O que é que é? Isso foi é um carro que nunca teve muito sucesso. Vocês aposto que hoje em dia, para verem um, vence. Quer dizer, na volta até vai ser um carro que vai valer, por ser um carro raro. Mas aquilo é feio. Feio! Foi que dói. É dos carros que para mim nunca deviam ter saído e, e, pá, e é bom, é tipo para mandar contra a parede, que aquilo é mesmo horrível, horrível, horrível. <risos> para segundo lugar, eu vou escolher outro Fiat. Malta, eu acho o Fiat Bravo muito bonito. Há umas mecânicas lá, diesel e gasolina, que eu gosto bastante, mas falem-me do Fiat Brava. O Brava, aquelas riscas atrás, o que é aquilo? Epá, é pá, é. Para mim também, dos ca... a frente é muito bonita. A frente é muito bonita, que é igual ao Bravo. A frente é muito gira. Agora, aquela traseira do Fiat Brava, malta, aquilo era, era só a paulada. Só a paulada para enfiar aquela traseira para dentro para ficar igual ao Bravo. Porque o Bravo é um carro bastante giro. Agora, o oh Brava, nossa senhora, que é tão feio, tão feio. <risos> Para terceiro, escolhi o Nissan Micra. Agora vocês, ah, o Micra tem as primeiras séries do Micra e o meu amigo Baguette, que tem o canal do YouTube, subscreve o canal do Baguette, tem o Micra. E essa geração, eu acho a geração muito fixe. Agora falem-me da geração de 2005, o micro 2005, o que é isso, parece, parece um, um ovo Kinder uh, com luzes, parece um ovo Kinder com luzes, Epá, é horrível, horrível, horrível, não gosto do carro. Os gostos são como os cus, cada um tem o seu e só dá quem quer, vocês perguntaram-me a mim, este é o meu top 5 de carros para mim nunca deviam ter visto a luz do dia e que se eu tivesse um era mesmo... Para destruir, não gosto do carro, não gosto dos carros, são mesmo feios. <risos> Quarto lugar, o Dayu Matis. Por acaso eu acho este carro parecido ao Micro, é um, parece que é um bocadinho menos redondo e um bocadinho mais pequeno. Mas agora, se vocês olharem assim, os dois de frente, é que até são, são um bocado parecidos. O carro é horrível, horrível. Também é daqueles carros que para mim são feios, que dói e pá, dados só para lenha, só para fazer lenha, para a lareira, são bem feitos. E agora para o último, não que seja o último, isto não está por ordem, e este vai ser um contracenso, porque eu já falei deste carro, o Ford K. Malta, eu já andei num carro destes à pendura e digo-vos já, eu subi e desci a Serra da Rábida, eu já disse isto noutro vídeo, eu subi e a Serra da Rábida à pendura, num Ford K, e depois até o conduzi, mas inicialmente andei à pendura no Ford K, rebaixado, com uma jantinha larga e com um pneuzinho bom, e digo-vos uma coisa, eu borrei-me todo, para já porque não estava à espera, que o carro curvasse tanto. Depois o gajo que ia Avante era um atravido de primeira. pá, E o carro efetivamente a subir e tal, não tinha força nenhuma, em bom português não cagava nem andava, mas nas descidas que aquilo ia embalado o carro fez a serra num tal que eu ia assim enganado, ó, oh, foda-se, e caguei-me todo. Agora, o carro é foi que é dói, é foi que dói! É ou É bem feinho! Mas digo-vos uma coisa, se vocês tiverem um 4K, ou conhecerem alguém com 4 ponho-lhe uma suspensão, umas molas, um pneu bacana e uma gente bacana que vocês vão ver o que é que aquela merda curva. É curva, é pá, deve ser ter os eixos meio alargados atrás e ser mais enfiado que a frente. É pá, não sei. Sei que o carro, pelo menos a mim na há isto também estamos a falar que era o mais miúdo, né Tudo me impressionava. Mas efetivamente, o carro curvava nas horas do diabo. Mas pá, é foi que dói? É foi que dói? Volta, vá lá, deixa-me aí outro top 5 que vocês queiram que eu aborde num próximo vídeo, já sabem, o tema com mais likes e com mais comentários, é o tema que eu abordo sempre no vídeo seguinte, isto é um tema de curiosidade aqui para a gente estar na brincadeira, rir um pouco, temas mais divertidos, menos divertidos, mais sérios, menos sérios, o que vocês quiserem é o que a gente aborda aqui, e eu agora vou dar cabos do meu GTI que este gajo na pega, na pega? Vai ter que ser de cabos. De cabos não, não tenho a linha. powerbank. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!